O JP falou muito dessa questão desse espírito derrotista da Ferrari, né? De, que já vem de uns anos pra cá, né? Eu já, a gente já falou isso algumas vezes, que a Ferrari se desacostumou a ganhar como equipe mesmo, assim, né? Será que também não falta é, personalidade, um piloto de personalidade? Assim, um cara que realmente, tipo, que chegue grande na equipe e, tipo assim, que realmente mexa com todo mundo, que, que faz todo mundo tirar, da, tirar todo mundo ali da zona de conforto, porque a gente... A gente teve o Schumacher né, que fez isso no, no, no, no, na segunda metade dos anos 90, até eles ganharem. O Alonso, de uma certa maneira, também fez isso. Você acha que. Será que o Leclerc e o Sainz têm essa, essa, essa pegada né, de, de ser esse piloto de personalidade, de chegar, desculpa o termo, mas de chegar batendo o pau na mesa e realmente querer mudar tudo ali dentro da equipe? para realmente voltar esse espírito de, de, de vitória, né? Já são mais de 15 anos sem, sem um título de construtores da Ferrari, né? acho a pergunta justa, mas eu vou empurrar a pergunta para você mesmo. O que, que você acha do Leclerc? Eu acho que falta personalidade um pouco para ele. para ele e pro Sainz, né? Se ele realmente se coloca como um primeiro piloto de equipe, eu acho que falta ele realmente ser um cara mais casca grossa mesmo, né? De, de, de chegar botando a banca né pô eu quero ser campeão do mundo cara E aí vai ser com vocês vai ser eu, eu, eu vou ter que sair eu quero ficar aqui eu quero ficar aqui é, a Ferrari né talvez seja o sonho de nove entre dez pilotos de, de Fórmula 1 de, dirigir um carro como a Ferrari mas ninguém quer uma Ferrari derrotista a gente tem a imagem do Ferrari a imagem da Ferrari hoje é uma imagem do passado de um passado glorioso né de, de muitas vitórias de pilotos com personalidade e tal eu não, eu não sinto o Leclerc é, com, essa, com esse punch, sabe? Com essa pegada de chegar e realmente ir para dentro dos caras e falar, gente, e aí? Nós vamos resolver isso aqui, como é que vai ser? Você que a gente vai. Eu quero brigar pelo título mundial. E aí? sabe? Para mim não, não, não, me, não, não me parece que ele tem essa pegada. Eu vou, já que a gente entrou nesse, nessa seara, eu também quero saber de você. Como é que você enxerga o Leclerc? Olha, olha lá quem tá aí. Olha <risos> o que apareceu. Apareceu, bonito. Um mês e meio depois. Impressionante. O, o, o Leclerc pode ter os defeitos dele. E acho que até é uma questão justa. Agora, nesse momento ele é só vítima, né? Bom, eu, eu, eu acho que... Eu, eu concordo com, com parte da visão do Gui, é, com, sobre o Leclerc especificamente, eu também acho, acho que, acho que falta pulso ali muitas vezes, acho que é um piloto que, para quem, quem tem tanta moral ali dentro, no, no sentido de, de ser, é, de, de, de ser é, o próximo campeão da, da Ferrari, como dito pelo chefe da equipe, enfim, todas, é, ele, é, ele é a estrela, né? ele é a estrela da companhia, a gente sabe disso. Então, para alguém com tanta moral, acho sim que falta pulso para o Leclerc às vezes, porque vejo o Sainz fazendo coisas que ele não faz. Porém, nessa situação, eu acho que o Leclerc está de mãos atadas total, assim, muito. Porque não, não, eu não vejo como, eu acho que a influência de um piloto, ela vai até certo ponto. Eu acho que a mentalidade tem sim, como você disse, Rio, uma capacidade forte de mudar aí, os processos, de, de ajudar a equipe a encontrar um caminho certo. Mas a partir do momento que tem tanta coisa errada, em que se eu fosse ali o, o chefe, eu não saberia nem por onde começar, é, eu não acho que o piloto realmente tenha tanta influência assim. Porque, assim, ele estava fazendo a parte dele, né? Se a gente levar em consideração a corrida, é, eu acho que o Leclerc estava o, o mais próximo possível ali do máximo que aquele carro poderia dar, que é muito abaixo do que a Red Bull poderia fazer. Então, eu, eu, eu concordo com a premissa... Mas não com o, a conclusão, porque eu acho que ele poderia. A, acho que ele não tem muito o que fazer nesse caso. Não, é, eu. No meu, o meu argumento é realmente não é com relação a esse caso específico, tá? É, num, num, num todo. Eu acho realmente que falta um pouco de pulso mesmo pro, pro Leclerc também. Como você disse, se ele é um cara que vamos. tem tanta moral dentro da equipe, beleza, agora vamos, vamos botar essa, Vamos exercer essa moral. Vamos. Já que né, tem contrato longo, né, tipo, é a cara da equipe, então vamos fazer, vamos fazer valer essa forma. Com, com relação a esse caso específico, ele está de mãos atadas completamente. Real, isso a gente está tá, tá em, tá em, em, de acordo. Eu, e essa sua fala me lembrou também a, a, aquela cena pós-GP da Inglaterra, né, que o Binotto bota o dedo na cara do Leclerc, né, em que eles tiveram ali uma leve, uma leve discordância. E isso me faz pensar que agora, né, o chefe o chef da, da, da Ferrari atual, o Vassin, ele é um velho conhecido do Leclerc também, né, é, velho, teve na Sauber com ele, enfim, é, não, não só na, na, na Fórmula 1 também, então, na RT, isso, então, assim, realmente... É, é, é, se conhecem, né? existe ali uma intimidade, já rolou, inclusive, já rolaram perguntas sobre isso, em que eles admitiram isso, apesar de, é claro, sempre colocar naqueles panos que é dizendo que isso não interfere no trabalho, mas concordo, acho que essa é uma situação em que dá até uma, dá até uma, um, uma coragem, talvez, a ele para se posicionar de uma forma mais forte, vamos ver se em 2023 isso vai acontecer, porque, sinceramente, eu acho que uma hora a paciência dele vai acabar também.